Preocupação é a má gestão da sua imaginação. Quando você preocupa e não faz nada, você só cava um buraco.